online on the line já estamos online salve galera seja muito bem-vindo ao canal Pixel Quebrado hoje é dia 22 de março de 2021 e mais uma vez mais uma live dando início a mais uma campanha aqui que no canal e para quem já percebeu o título aqui estamos com jogando qual game vou mostrar aqui a caixinha para vocês Aqui, aqui, Cyberpunk 2077, o grande polêmico jogo deste ano, cara, desse ano, né? No ano passado, né? Quando foi lançado, né? Tá aqui. Ah, bom, antes de mais nada, gostaria, se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Anderson, siga a página, compartilhe com a galera, é, curta, é, ative as notificações e se quiser também, seguir no Instagram e no Facebook, no Instagram e no Twitter, só procurar por Pixel Quebrado que eu vou postando várias informações lá referente ao canal e a programação sempre é de segunda a sexta feiras a partir das oito e meia aqui no aqui no canal, beleza? Tô adiantando as lives porque acabei tendo um tempinho, então eu queria também falar um pouquinho desse jogo aqui. Fala Douglas, tudo bem? Ai, deve ser top, ai, beleza? Bom, vamos lá, cara. Achei uma promoção aqui, foi uma indicação de dois amigos meus, eles acharam na internet uma promoção desse, desse game, eu não ia comprar, estava muito curioso para jogar, tá, de verdade mesmo, é um game que me, me instigou a curiosidade de jogar, e aí eu falei, mano, não vou comprar porque não tá rodando, né, eu tenho o Xbox One, tenho o Xbox One X, e o meu Playstation, ele é o Playstation Fat normal, console de base, não tenho o 5, não tenho o Pro, então, falei, nem vou comprar, e nem vou também é... e rodar no PC também, porque o meu PC, ele é... ele aguenta, ele roda, mas para streamar talvez dê pau. Eu não... acho que tem para PC, tem, tem também. Mas enfim, eu queria falar para vocês, cara, que meu, achei muito louco a caixinha que veio. Eu comprei a versão dele simples, mas os caras mandaram a versão a versão dele é... diferenciada que veio a caixinha diferente aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Que ó, veio a caixinha diferente e aqui dentro dessa embalagem aqui vem os negócios bem legal cara bem legal mesmo tá tá aqui ó vem um aqui isso aqui é o que isso aqui é um tipo um livreto que explica as histórias do a história do game tudo tá não dá para mostrar aqui porque vai ser meio complicado né quem sabe depois eu tiro umas fotos e e mostro para vocês mas é bem legal tá tem aqui tem história do jogo uh... não li mas mano muito da hora mesmo boa qualidade é, aqui veio alguns cartões de Natal cara, cartão de Natal não, cartões postais também ó veio quatro se não me engano temáticos sobre o game muito bom também e aqui veio o mapa cara da Night City mano muito legal mesmo muito legal muito legal claro que isso aqui vai ficar é, vou mostrar vou, vou mostrar assim aí é claro que isso aqui vai ficar não vou nem mano, não tem nem como grudar isso na parede né Eu tenho um do GTA também Que veio isso aqui, mas nem vou fazer isso E a caixinha dele aquela, aquela caixinha que vem O CD dentro, né o case dentro E E também dentro da são dois CDs Tá, dentro da caixinha aqui Veio também ah, Alguns adesivos aqui, cara Bem legais também, tá Não sei se vai dar pra focar muito aí Mas legal, e aqui também tem alguns Tem algum código pra receber, opa código para resgatar aqui para ver mais detalhes sobre DLCs gratuitas Olha cara deve ser gratuita bom deixa eu ver o que que tem aqui atrás desse cartão deixa eu tirar aqui aqui tá, aqui tá o cartão né hum, aqui também tem algum código aqui se não já passei o código já me ferrei <risos> não tem não não só tá falando algumas coisas Bem legal muito legal mesmo show de bola Os caras estão de parabéns pela produção da arte é... A arte não sei, tá? De verdade. Quando eu comprei o jogo, lá não estava especificando que era uma edição limitada de colecionador, ou seja lá o for. Não estava falando nada disso. Então eu não sei se, se, se todas as embalagens estão vindo assim, em função né, de os caras não perder mercado e querer agradar os fãs pela palhaçada que eles fizeram, né? Eu não vou culpar os programadores, não, cara, porque é, é a gestão que faz isso com, a, com as empresas, né? São os grandes empresários lá. Mas enfim, né meu, é bem legal, curti e tô empolgadão pra jogar Espero que não dê pau, espero que não, que não me faça per... ter muita raiva do jogo Espero que o jogo rode Eu tenho o Xbox One X, mas ele não fica aqui, ele fica na minha sala tá Porque o meu monitor não é 4K, então eu deixo ele rodando lá E eu tô jogando na versão FAT, o primeiro Xbox One, ok? Bora parar de falar e vamos embora lá concordo tá tal tá, tá, beleza ah, novo jogo vamos ver com as configurações aqui cara o volume tá não vou mexer em nada legendas ligado tudo ligado ok beleza controles não mexer nada gráfico tem alguma coisa aqui aqui não, não deve mexer em nada porque idioma tudo em português muito legal áudio legenda interface em português isso aqui eu também não vou mexer. Então, deixa tudo do jeito que tá e vamos embora pro novo jogo. Deixa eu ver aqui. Fácil, normal, difícil, muito difícil. Mano, eu vou jogar no normal. Senão, trava muito. de vamos lá. Selecione o rumo da sua vida. Alguns eventos e opções de diálogo no jogo mudarão de acordo com a sua escolha de rumo de vida. Cara, quer Nômade, saquear sucatas, invadir depósitos, combustível na vida, nas estradas dos terras, é, terras baldias, não era fácil. Mas crescer entre os nômades e suas vantagens, honestidade, integridade, liberdade, qualidades raras em Night City, em que nenhum dinheiro pode comprar, marginal. Dizem que se você quer entender as ruas, tem que vivê-las. Gangues, canais, canais, né? Bonecas, traficante de esquina, você foi criado por todos eles. Os fracos servem aos fortes. E é a lei da selva de concreto. A única nice City que você pode andar, que você ainda tem que quebrar. E corporativo. Poucos saem do mundo corporativo com vida. Caraca, com alma intacta. Então, nem pensar. Você passou por isso. Burlar regras. Explorando. Explorou segredos e utilizou informações. Não existe jogo limpo, só vencedores e perdedores. Cara, como eu não sei nada, mostra nos sonistas do Insta. Ah, mostra no Stories. É. Eu li errado ali. Cara, como eu não sei nada do game, vamos jogar como marginal, mano. Bora lá! Bora! Olha, dá pra escolher os personagens, cara. A minazinha. A gente não sabe se é mulher mesmo, né? E vamos, vamos, vamos jogar com o maluquete? Bora jogar com o maluquete? Caraca, dá pra ver tudo. Tá pra personalizar o cara, mano. Mano, que gráfico bosta isso aqui. Nossa, o que, que é isso aqui, mano? Vamos pegar esse maluco aqui, padrão, né? Olha, cara. Não... Mano, parece que tá... Parece que, parece que eu tô rodando um jogo a 420 numa tela de 1080. Fala, Diego. Pra vocês pode ser que não dê, não dê tanta, tanta diferença aí, né? Porque a streaming ela não, não manda fidelizados. Né? É, é, provavelmente no Facebook, né, cara? Nossa, mano. Que zoado esse gráfico, hein? Olha, tá desfocado, mano. Ó, oh, vamos lá, vai. Aqui não vou mexer em nada. Deixa tudo do jeito que tá. X. Próximo. Moral determina o silêncio. Compostura. Aumente o dano em 2%. Que? Ah, tá. Restaurar padrão. Cara, vamos deixar assim, do jeito que tá, tudo assim. Pontos retribuídos não usados serão perdidos e não estão disponíveis no jogo continuar, sim. Sim, né? Só no modo nômade e o marginal que é maneiro. O corpo é fraco. Ah, entendi. Lance sei Jack, entendi. Bom, beleza. É, depois eu vou experimentar os três modos, né? Eu não sabia que tinha isso. Bom, mas vou te falar, hein, mano. A imagem que eu já vi aqui. É como eu falei: parece que eu tô jogando o um jogo no... a 420 rodando. No... a 720p rodando numa TV de 1080. Tá desf... Pra mim tá desfocado. Lembrando que a CD Projekt informou que teve um patch de atualização. Então, na teoria, não é pra dar pau, né? Mas tá como é que é o esquema, né? Daquele jeito. Parte B para continuar. Nossa. Podia ser o A, não? Tá saindo som aí, mano. Tá, né? Deve, deve, acho que tá, né? Tadinha. Ajeitaram na vez quebrado. Cara, que gráfico bosta é esse, velho? Tá rodando a 15 frames isso? Filho de uma puta. Tudo bem, um imbecil tentou me ferrar, mas já resolvi. Meu Deus, cara. É? é da área? Tu acha que alguém da área tentaria me ferrar, Beb? Escuta, Vim, eu tô com um problema e sério dessa vez. Vamos lá, desembucha. Vai, sem enrolar. Foi agora. É o Kirk. Tô devendo. Se eu não pagar até amanhã, ele me arranca as pernas. E ele não brinca quando fala isso. Tem cartel e tudo pra apoiar. Tu tá mexendo com o Kirk Qualquer pessoa e qualquer rato em Haywood Sabe que ele é um postão Meu irmão Bom, se, Aqui no hoje. Xbox Ele não, tá, não tem configuração de gráfico cara. Levantar, eu vou falar com o Kirk Quando você vai aprender Meu irmão chegou na parada Queria... E aí, você vai me ajudar? Vé? Vamos lá Eu falo com o Kirk Mas você vai ficar me devendo Boas vindas, primeira vez na ICI, preste muita atenção aos tutoriais para aprender mais sobre a mecânica básica do game Se você já é um marginal experiente, fique à vontade para desativar as dicas Mas o banco de dados a qualquer momento durante o jogo para obter tutoriais e ler os assuntos mais importantes de Cyberpunk 2077 Beleza tá salvando minha pele, ah, Bom, vamos, dar uma, vamos dar uma fuçada, né turma Seguinte, aqui tem o um mapa, boa Cara, tem muita coisa, mano, no mapa, né? Olha isso aqui. Mas vou falar um bagulho pra vocês, mano. Na boa, gráfico bosta, hein? Eu vou rodar isso aqui depois no Xbox One X pra ver se isso aqui melhora. Vamos, vamos, vamos falar com as minas aqui? Desculpa aí, então. Jogar aqui? Não. Os caras estão em 2077 jogando joguinho do, do Google. Que ignorância é essa, menina? Você viu? Grossa, né? Cara, legal dar uma olhadinha. Vamos falar aqui? fala Ação é melhor do que reação. Beleza, minha truta, é nóis. E aí, firmeza? Firmeza? Segue bom. Vamos lá, tem que subir. Bom, acho que é pra ir pra cá. Vamos dar uma olhada, cara. Quero conhecer, cara. Muito curioso do game, né, mano? Você falou comigo, iguais. Você perguntou do gráfico que você rodando no talo, né? Ele não tem. Olha, olha, você viu isso, mano? O rosto da mina? Deformado, cara. O bagulho texturizou na hora. Mira, arriba. É todo poderoso. Mano. Fala, Kirk. Vamos conversar. Vou quanto tempo. Diz aí o que, é que tu quer. Sai daí o. O Pepe pediu para eu falar contigo. Que foi? Tá com medinho de vir me dar o edinho? Pô, fala que eu não mordo só às vezes. Caraca, esse gráfico aqui tá real, mano. Não pega pesado com ele. O que ele te deve? Qual é a sua? Vamos, vamos ver o que que ele te dá. O que que ele te deve? Informação do cliente é confidencial. Um se é melhor pra você. Um agiota com ética? Isso aí é bom demais pra ser verdade. Caralho, me dá um tempo, né? Não pega pesado com ele, tá? Ele vai pagar. Só precisa de mais tempo. E eu tenho um cara de sacerdote que faz caridade, porra? Se tu pede a dia emprestado, tu tem que pagar, com juros. Isso é bom senso, porra. Tá achando que eu vou deixar um trouxa que não cumpre a palavra se safar? Não, você vai deixar porque sou eu que tô pedindo. <risos> tu me conhece. Sou um cara de negócio. Eu preciso saber o que eu vou levar. As trocas são uma via de duas mãos, eu sei. Eu fico te devendo. Tentador. Pois então, dá uma olhadinha nisso. Uhum. Esse o é um top na revista. Só tem quatro em Night City hoje em dia. Um é do diretor regional de Rayfield, o outro é do prefeito Ryan. O último é alugado. Tá, e o quarto? O número quatro é do meu cliente. Até você roubar ele pra mim. Não sou ladrão. E mesmo se fosse, roubar um carro desses estaria acima do meu nível. Então, a parte boa disso tudo é que cabaço de roubo de carro que nem tu nem precisa saber. Já planejei tudo. A coisa é bem simples. Tu rouba o Rayfield pra mim, eu limpo o nome do Pepe e até mora tua mão, porque eu sou um cara maneiro. Rick trabalha no estacionamento perto da Ambers Uma boate onde o motorista do nosso Rainfield gosta de ir Tá lá toda sexta à noite religiosamente Assim que chegar lá as câmeras de segurança Desligam e os portões se abrem A rua vai ser sua É só pegar o Rainfield e ir embora Simples assim E é a segurança do carro, como eu resolvo De quem é o carro Sinceramente é um plano besta Bom, vamos como aqui. eu vou fazer isso Deitando num skate pra fazer uma gambiarra debaixo do carro, sem mais nem menos? Kirk, esse tipo de carro tem segurança e das boas. Esse bagulho aqui fofa é que nem uma chave mestra de Rayfield da concessionária. Abre todas as trancas e burla qualquer autorização. Uma chave mestra de todos os Rayfields da cidade? Qual é? A ah, lá, quem gritaria? Os Magos da Tecnologia de Kabuki vendem coisas mais doidas do que essa na Mocó, ouviu um pouco... Nossa... E aí, Olha demais, então. naipe do maluco, mano. Pegar o dispositivo, levantar, fechado. Pegar o dispositivo e levantar, É bom cumprir sua parte. Me melhor cumprir que... a palavra. É fácil, velho. O trampo vai encher teu bolso, sacou bem? objetivo de trabalho. objetivo de trabalho ativos aparecem da interface bem. e ficam marcados com beleza. Boa sorte, viu? A gente se fala. Cara, o lugar é muito louco, mano. Da hora. Opa, susto. Tudo farinha do mesmo saco. Nada. Operários Vamos sair fora, eita Poxa Você viu isso mano Isso aqui é o que Isso aqui é uma mina Ou é uma imagem holográfica Olha isso Meu Deus Cara Tô vendo que esse jogo Vai ser uma comédia Como é que é Suco de tomate Aplica o estado de hidratação, aumentando o rigor em 10%, a geração em 50%. É, mas eu tenho 10 pontos. Vamos pegar o bagulho aí, né? Era pra sair, mano. Vou falar com os maluquete, não, vou sair fora. E daí? Que dívida? Eu pago. Cara, o jogo tem muita coisa na tela, mano. Tem pito aí. É aí Foi mal. Noite difícil. Ai, nem começa. Não vou pagar nenhum aluguel, imagina Olha os caras tá surgem do corpo. nada, mano. Meu, cyberbug viu mar. Cara, mano, que zoado. Ó, você vai, ó, tá vendo aqui, mano, não sei se vai perceber. Tá vendo a testa da mina? Toda cheia de falha. Aí vai chegando o próximo, vai texturizando. E, assim, a textura é, é da hora, mas mano, é cheio de falha, cara. Bom, vamos jogar, né? Tô vendo que eu vou reclamar pra caramba, então. O jogo tá todo tá todo pixelado, cara. Tá literalmente o no nome do meu canal, pixel quebrado. Um Como é que é, que bom? Onde? Cadê você? Ah, tá ali. O androide ah, isso... cibernético chegará para devorar suas crianças. Mano, mas o lugar parece enorme, enorme cara. Olha isso. Claro, Ora, olha só quem apareceu. Ê, quanto tempo? E tava na área. Faz de algumas semanas, tio Zé. Desde faz algumas semanas. Deu para ver que tu teve até boas vindas. Como foi lá no leste? Depois te conto. Tô cheio de coisa para resolver agora. Que tal agora. tu me contar agora? A gente te dá uma carona? Marcos, vamos nessa. Mas vamos lá, né? Ux. Nossa, que muito louco, mano. Carro, cara. E aí, pra Donda? Pro Glenn. Me larga perto da Embers. Na porta? Pega a rampa pros fundos do bar. Eu falo quando for pra parar. Tu ouviu ele, Marcos? Voltar para Night City foi bom? Já arrumou o trampo? Faço um bico aqui ou ali, nada demais. Mas eu me viro, valeu a preocupação. Então, Atlanta não foi bom como tu esperava. Né? Da hora o carro, hein? Fui pra lá sem expectativa, na verdade. É, bom. Achei que seria melhor do que aqui. Mas não foi. Bom, pode ser que assim seja melhor. Do carro Barra. Hoje é o meu grande dia Que que tu quer? Vamos resolver nossa treta De uma vez por todas Nosso cara tá aqui, mano Eu é, tenho uma ofertinha ô padre Então tá, escuta aí Sobe dessa merda de vista Tira teus manitos das ruas aí. Tu pode ficar com o Glenn Aí você já pode dormir tranquilo Tá vendo como é que eu sou generoso? Ô padre, aqui aí se fala ser? mais alguma merda Fica fora, eu nem te conheço E eu não te conheço também O que significa que tu é um bosta E não vale de nada Eita piga! E aí, terminou de falar? Acho que a nossa conversa chegou a um fim Cuidado aí, padre Nunca se sabe quem tá na mira Incluindo você, idiota Marcos, por favor Vixe, cara Deus. Oxi, foi isso. Fico feliz em ver que tu não esqueceu das raízes. Ainda tem o um dom. Só sobrou uns merdas aqui, que cagam de medo quando apontam um cano pra eles. Quem era aquele cara? Não importa. Dou uma semana pra ele sumir e outro aparecer no lugar. Ele apontou uma arma pra você. Apontou. E vai pagar caro por isso. É. Pode parar aqui. Aqui tá bom. Vou pular daqui. Aqui, antes de você ir. Seu número. Pode ser útil. A gente pode trabalhar junto de novo. Que nem rolava há três anos. Lembra? Valeu, padre. Tenho que ir. Então, se barra com Deus. Cara, que cidade, hein? Mas parecendo Los caso. Angeles, mano. A... Como é que chama? Eu esqueci o nome, Nova York. Que é a Kurt Russell, cara. Esqueci o nome do jogo, do, do filme. Oi, conta pra mim. Acho que é pra comprar bagulho, né? Deixa quieto. Pega o elevador para a garagem. E? Status. No local. Já vou achar o teu cara. Rick é gente boa. Tu vai ver. Realmente confio nele. Mano, isso aqui parece um então, desenho cara, olha que, mano, que gráfico lixo, mano Encontre o Herfield. Mano, que esse, olha, olha que carro muito louco isso aqui Kirk, tô vendo o carro Sua hora é de brilhar garoto, boa sorte Vamos levar essa belezinha high-tech pra um passeio. Não é um cara de boca-fé. Eu sou. Que vai. chapado, mano. Mete o pé daí me liga quando estiver a caminho. Eu te falo pra onde ir. Uhum. Já vi que vai ser uma molezinha aqui só. Nossa, mas. Ah. Ai, caraca. agora Vaso está fazendo o quê? Não se mexam, vocês estão presos, não dêem rumbo. Ah entendi nada. Retor Eixo, mami. Falando disso, já vi essa tua força em algum lugar? É? A sua eu não conheço. Vazou pra Atlanta, atrás da felicidade. Já vi que não achou porra nenhuma. Já falei que sempre dá a mesma merda pra vocês a ralé de rei. Vocês nascem aqui, vivem aqui e morrem aqui. Parece que eu tô certo. O rato comeu a tua o língua? É? só enche a merda do saco. A verdade dói, né? Olha como tu fala, hein? Não sou muito paciente. Oi, Sting, abraça pra gente. Se tu prender, nós vamos fazer merda nenhuma até o julgamento. E aí? No pior dos casos, nós pegamos outros meses. Porra, já não tem muito espaço na prisão. Nós saímos de lá antes disso. Os ladrões porra, ele os tá lixos de rua? Estão sob custódia, seu Fujioka! Vamos botar no camburão agora! É um desperdício. Eu não tenho tempo para testemunhar ou brincar de investigação. E tá falando pra gente liberar eles? Estou falando pra jogar eles no mar, com as pernas quebradas algemadas, pra não flutuarem. Você ouviu. Merda. Oxi. Ih, já era. Morreu. Será que eu falei a missão? Cara, o jogo tá muito feio. Rodando nesse console, né? não achei que a gente ia sair dessa convida depois do que aconteceu. Não, o Stintz não faria isso com a gente. Tem certeza disso? Aham, uh -huh. ele cresceu em Haywood que nem a gente. Odeia Corp tanto quanto nós dois. Ele fez o que Mas precisava, Mas fica pensando bem a história, Só tá isso. ficando boa. Não, com certeza. O jogo parece ser muito louco. Se eu não tivesse aparecido, eu tô estaria rodando Night City num belíssimo possente. É isso. O trabalho era roubado desde o início. Até aquelas coisas mágicas clandestinas de Cabu que não burlam esse tipo de alarme. Eu devia saber que a polícia estava na cola. Então verdade ver, Deus isso assim. Jack Wallace. Vê. Espera aí. Já teve lá na Coyote. Recebi o trampo do roubo do carro lá na Coyote, com o Kirk. Tu trabalha com aquele penderito. O Pepe tá devendo pro cara e não pode pagar, então eu quis ajudar. Como é que é? Eu tô te entendendo. Tu deixou o Kirk te dar ordens desse jeito? Tão falando por aí que ele tá com um cartel. Cartel? Não, pô, não, não nada. O cabrão tem que aprender a não passar a perna na galera de rei. Uh, vamos lá. Tô a fim de almoçar. Almoço? Tu não acreditaria no Chile da Mama, o melhor da cidade. Tô tendo um belo pressentimento. De quê? De nós. Sinto na química. Tá me entendendo? logo, porra! Tô morando de fome! Tá, vamos comer. Vamos nessa. <risos> Caraca. Doideira, né, mano? Bom, posso falar ainda, não tenho a minha.. Minha percepção do game ainda, cara. O game também parece parecer da hora. Mas o que estraga é ficar vendo esses gráficos, né, meu? Tipo, não dá tesão de jogar o jogo, né? Não, é isso porque tá rodando, pelo que, pelo que a galera que comprou no início não rodava no Xbox nem no Playstation normal, de base. E aí com essa atualização começou a rodar. É, bom, depois eu vou testar pra ver no Xbox One X, pra ver se melhora, né? Vamos ver. Olá, Night City. Stanley falando! Mais um dia pela frente nessa cidade dos sonhos! Eu amo essa cidade Amo como se fosse uma mãe que te largou na porta De um alfanato que de vez em quando Aparece para pedir um cigarrinho Todo dia aqui significa Centenas de pessoas novas chegando Mas apenas metade desses malucos sobrevive Um ano, isso quando é um bom ano Nossa, e caraca vem Night City? Olha ou o carro Velho rir, do céu Mano, que boa. zoado Não tem como ficar na Série A para sempre. Quanto mais intensamente você vive, mais rápido você se desgaste. <risos> Isso, se você não levou a é né? o coco primeiro. As lendas de Night City. Sabe onde vai encontrá-las? No cemitério.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 E na stream, na stream parece que tá lá que tá da hora o jogo, cara. Mas mano, se você vê isso aqui ao vivo na televisão, como eu tô vendo, cara. Olha. Que triste, né? Uma baita de uma empresa. Aí travou o jogo, Tá de brincadeira que travou o jogo. Tá rolando um som. Ah. A chica que estamos procurando está nesse prédio. Mais de 200 prêmios. É Não sei aonde é que esse duzentos prêmios está escrito nela. aqui, ó, Fica de aqui na caixinha. Atentos, beleza? Falando nisso, tem um negócio aqui. Caco de treinamento da Militech. Caso você queira dar uma aquecida nos seus passos de dança. E aí, vamos treinar com alvos? Enviar? Sem tempo, Jack. Talvez depois. Tudo bem. Tudo bem. Amanhã, amanhã, vamos embora. Hum, um pouco de malandragem, é serviço atualizado já patal. <risos> Vai é pra onde? Entra no elevador com o Jack. Hum. O alvo é Sandra Dorset. O biomond dela apagou há algumas horas. A suspeita é sequestro. É possível que o alvo já tenha morrido. Não sei se você ainda tem tempo. Estamos sim, Bug. Tá, eu sei que tu tá na comunicação, mas tu ainda faz parte desse esquadrão. Esquadrão, que gracinha. Bug, você podia tentar ser mais legal. Mais legal? Se quiser isso, liga para a linha de apoio. Não entendi aqui os comandos aqui, cara. Apartamento 1237. O alvo deve estar lá dentro, mas não estou vendo o biomonitor dela. Tomara que não Eu seja vi? tarde demais. Porra, odeio essa caralha de vida ou morte. Anda, tenta hackear a porta. Você acha que dá para abrir para nós ver? Como é que é? Abrir. Para começar o uso de um hack rápido, observe o dispositivo e escaneie. Brother desativação remota pronto executar. Isso. É. Olha isso aqui. Caraca, a minha tá destruída, hein? A Sandra Dorset é protegida pela imunidade corp escalão um 2 A garota é pica grossa. Já essa daqui tá com réplicas da Zetatec ilegais. Típica gambiarra de fundo de quintal. Não é da vez. Vamos em frente. Cara, não tô entendendo nada. Recarregar, ataque por a corpo. Não, abaixa, mano. Vai se teu corpo, como é que abaixa, velho? Não tô entendendo nada, cara. Não tô vendo nada nos sensores. Parece que vocês pegaram ele. Podem seguir em frente. Viu é por aí? Deve estar em algum lugar. Como é que levanta? Como é que é? Onde que é? Chega pra lá Cara, de onde que tá minha saúde aqui? Acho que peguei o nosso alvo. E aí, ela tá viva? Já vamos descobrir. Vê, plugando no biomão dela. Preciso saber o que tá rolando. Isso não parece Conectando! Oh. Caraca, que lisa, velho. Sandra Dorset, NC570442. trauma team Platina? Platina? Ará, o trauma devia aparecer só com o espirro dela. Bloquearam o sinal do transmissor. Tô vendo um Biomon hackeado. Formware reconfigurado ou tá com um neurovírus. Ora, oh, Não tá aqui pra ver? Aqui tem banheira, gelo, ganchos, cutelos. Hã? Huh. hack de boca de ração, é? Tive uma ideia. Olha a neuroporta dela. Achou algum carro Puxa, é isso que tá travando o Biomon. Achei o cargo, removendo. Confere o Biomon, está vendo alguma mudança? Saudações, Sandra. Se estiver consciente, coloque-se em posição de recuperação. Uma unidade de extração de emergência foi despachada e deve chegar ao seu local em 180 segundos. O Biomon diz que o trauma chega em três minutos. Seu plano exclusivo cobre 90% dos custos previstos do resgate do tratamento. Pobrecita. Vamos sacar ela desse gelo. Merda. Ela tá morrendo Vê e fala o que tá acontecendo Jack, a hipodélica Porra, que merda Pega, manito Caralho E caralho, funcionou Poeira, Leva ela para fora Vixe Poeira, tira ela Olha a estada do maluco aqui no chão, cara, que lixo Oxe <risos> Cara, caí bagulho, cara que fita foi essa? Então quer dizer que você não pode, então quer dizer que você cai dos andares. para carregar, né? Parecendo desde o outro sumiu, sumiu, cara. Não sei que para mim era para sei lá, ó, não sei, né? Ou eu jogava o corpo lá embaixo. Não entendi. Sandra até a varanda. Pô, tô na varanda, e aí? Vamos <risos> lá. Afastem-se. Emissão. No ponto de segurança, sigam assim. Cinco passos para trás, agora. PT-133 para controle. Paciente NC 570442 recolhido. Administrando estimulantes. 70 mg de dopamina, 710 norepinefrina, 800 de fibrina... Nossa, que brisa! Vamos dar o Delta. O elevador leva direto pra garagem. É isso aí. Acabou a putaria. Tô saindo de cena agora. Te vejo num futuro próximo. Escuta, Mandito. Tem um lance aí. Empresta teu carro. Hum. Tenho um encontro com a Misty, só que não dá pra pegar o metrô. Eu fico com. Não vou te deixar na mão, Jack. Mas não se acostuma. Aí tu representa, velho. Graças. Vai uma caroninha aí? Pode ficar à vontade. Tô bem cansado. Ah, oh, quase esqueci. Tinha que dar um toque na Wakako. Avisar que a chamba acabou. Será melhor do celular? O acá, Passa a demorar. É eu que tenho que vir aqui no bagulho. Passa a demorar. Como é que aperta o bagulho, aí, mano? Oh, meu Deus do céu. Ligue. Ai, é pra ligar? Não. Ai, meu Deus do céu. Para seu menu de celular.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 T. C. C. arma C. C. C. Como passageiro, essa carma permite que você ó, se apoie para. Tá bom. Aminas! Viram, de puta! Porra, Jack, dirige! Vamos nos ver! Atira! Não dá, estabiliza a direção! Coisa firme, B! Esquerda, Desculpa! Ah, a caranga virou peneira. Foi mal, né? Tudo bem, dá pra esperar. Vamos nos concentrar em chegar em casa. Carro de devagar, mano. Carro chapado, né? Bora, ignorando todas as paradas. Ixi. O distrito de Watson está isolado até segunda ordem por medidas de segurança. Com licença policial. É nossa, termos... Olha a policial, mano. Contar, Parece a boneca da minha filha, hum. cara. Olha isso! Suerte é pouco. Meu porque Deus. só alguém como você entenderia como eu preciso voltar para a minha chica. Sua tica? Aham, uhum. ela deve estar morrendo, de preocupação. Estou tentando ser um cara maneiro. Não me deu uma chance e tá esperando. Hum, que pena. Deixa eles passarem, são os últimos. Tá bom, pode passar. Uma boa noite, madame. Muitas graças. Os caras não vão arrumar mais isso. Ela até gostou de você. Toda a minha educação pegou ela de jeito. Sei. Foi um hombre. homem... É estável. E é muito modesto. Tu sabe. Blast de carro Jack. com Agora! Bora! Não tem bloqueador! Arro! Vixe! Vai dar merda! Porra! Dá uma vida nessa caralho! Essa polícia aí tá esquisita. E não é qualquer tira. É a Max Os predadores supremos da polícia de Lancini. A equipe tática entra quando a coisa perde o controle. Os putos que ficam pela rua só o lanchinho da galera oh, show, acabou Vai outro andar mesmo? Ficando na passageira, a parte B para a gente chegar Vamos chegar imediatamente, né? vamos, vamos, devia... Devia ter deixado, devia ter... Cara, mano do céu, eu não acredito, cara, que o jogo é tão zoado assim, velho. Os gráficos, né? Cara, olha. É triste, viu? É, é triste, de verdade, viu? Boas noites então. Fala que eu mandei um oi pra Misty. Pode deixar. Hasta lá vista Louvado seja o nosso grande pai do céu. E nossa segunda convidada é Karina Lee, a inteligente anfitriã do Shibari, que promove o uso de... Parece que ele é a quantidade e a qualidade. Que triste, né, meu? Não dá pra reclamar, Zig. Nossa, o cabelo da mina não dá nem pra ver o rosto da mina. eu queria conversar sobre o implante mais exclusivo e procurado no mercado O Leque. Que paradas são essas, mano? Oxi. <risos> Vai, da Cara, tá parecendo o quinto elemento Isso aqui, mano Os mais jovens não vão saber Trusted Surf, onde não tem onde surfar O inventário está no seguro Abrir o inventário, vamos lá Psegui ah, copeta de barril duplo. Não entendi. Transferir, como assim? Transferir para onde? Vou dormir, né? Oxe, ele dizer ele desliga. daquela corp, deve ser um neurovírus. Eu tenho que falar com o Vic, perguntar pra ele o que, que tá ferrando com a minha cabeça e meu estômago. Deixe-me levar. -te. Trouxe tua caranga. Peste alguma coisa e me encontra lá embaixo. Em outras notícias, Hanakurasaka partiu ao amanhecer do seu jatinho pessoal. O que será que a herdeira do trono corporativo deve querer em Night City? da hora a casa né mano Vou olhar no espelho vamos ver nossa mano do céu olha olha o estado do gráfico desse bagulho cara vamos ver. olha meu Deus não dá para ver isso na live né Eu não consigo nem tirar uma foto, cara, disso. Deixa quieto. Como é que sai disso aqui? Cara, não tem. Meu Deus. Da cidade, encontrei... e aí, vê? Regina Jones aqui. Se quiser um trabalho em Watson, só me ligar. Como tu me encontrou, maluca? E ainda sabe meu nome? Sei bem como arrumar informações. Digamos que é uma habilidade minha. Até mais, vê. Puxa pra onde mais? Got another dry, sun filled week your way, Night City. But soak in that sun while you can. There's a cold front moving in. Prepare for cooler conditions as we head into the weekend. entender ou não Nossa. Atlantic City entra hoje, na segunda semana. O aterro de mais de 40 quilômetros quadrados é um dos maiores do mundo e abriga lixo tóxico e também biológico. Sete bombeiros que combatiam o fogo já morreram e outros 40 sofreram queimaduras além de esbo... Olá! Vamos falar das notícias locais. O festival Arata está quase chegando. Para marcar o evento, as ruas ganharão nantes vida com os filhos de dashi de vários temas. A programação do festival também contará com apresentações musicais de mestres de B.W.A. e apresentações de teatro na tradição norma. O patrocinador do festival é a Arasaka Corporation. E para melhorar ainda as coisas, a própria Hanako Arasaka. Deu... Demorou, hein? Deu uma puta fome aqui. Serviços, como é que é? Delitos. Serviços canais estão disponíveis. Senta aí, deixa eu terminar. Gente. Depois vamos visitar o senhor. Você falou alguma coisa sobre uma surpresa ontem? Isso rolou ou estou só seqüelando? Acho que as duas coisas. Porque tu esquece dessas merdas? É, acontece que eu bem arranjei um belíssimo trabalho. Fala mais. Poder oh, Pode não ser nada demais, só que... Quem tá na frente disso é um cara conhecido como... Eu sou o melhor canal de toda Night City! O Jesus Negão Boladão da Afterlife... Condição limitada, em 140 kg de madeirice bañada a ouro. Qual lance? Alguma coisa que não envolva morrer? O salvador quer te contar pessoalmente. Se impressiona, mas o acordo depende de você agora, parceiro. Beleza, pode marcar. Vamos ver o que o grande Dex tem pra dizer. Dex é o cara certo quando Me leva mal. Não tenho nada contra o padre ou o AK como assim. Dex é outro naio. Compreendeu você? Na real, não. É sempre a mesma história. Você chega num lugar novo, o canal fica balançando na gran pirocona, ...mas com um olhos na cara, dizendo que vai te arranjar uma pilha de Edinhos. Mesmo assim... Você é só mais um nome na lista negra deles. Uma ferramenta para arranjar uma grana preta proposta que o um cliente pediu pra ele. Aí, vocês até contam umas piadas tomando umas, mas. Não passa de negócios. Agora eu vou voltar que Eu teu carro. Um conhecido me deu uma moral depois daquele rolê com os. Batidas. Valeu, Jack. Agradeço muito flashmar o veículo, vestibular, aperte. Hum, boa, vamos apertar pra ver. O Miguel mandou o dia. O carango tá fininho. Parece ser o Bala. É o que a gente vai ver. E aí, vamos dar o Delta daqui? Vamos ver como essa lindeza tá andando. Câmera. Ah, sim, tá bem melhor, mano Olha que lixo de gráfico, velho tá para hoje aqui. Eu? É isso, velho. Olha, eu quando vi que ajeitar o seu serviço. Vamos descobrir o, o que o Dr. Dex Victor preparou. O vai te nós. atender agora. Vou ficar por aqui. Tem que colocar o papo em dia com a Misty. Você parece contente. Você parece contente. Ah, ah. Fala, grande Vic. Embora seja prática comum, a instalação cibernética ainda é um procedimento perigoso e invasivo, só que pode ser executado por especialistas qualificados os médicos. Existem vários médicos ativos na Nive City, que oferecem realidades e diferentes melhorias cibernéticas. Tá bom. Está mais vivo do que nunca. Que bom te ver, cara. Bom te bom, ver é também. A gente... Quanto tempo. A que devo o prazer da sua visita. Meu último trampo. Tive que me plugar no neurosoquete de uma cliente. E acho que me infectaram. enxaqueca Náusea? Fotofobia, essas paradas? Tudo isso e mais um pouco. Então tá, rapaz. Vou dar um jeito em você rapidinho. Além disso, como vai a vida? Preciso de um kit novo, mas ferramentas, não brinquedos, Vic. Tá na hora de dar um tapa na visão ou de descolar um punho melhor. <risos> Sério? Agora, finalmente. Vi que a porra ficou séria. Esse trampo do Dex deixou vai me colocar na elite. Preciso de uma tecnologia da pesada. Bom, não parece pouca coisa, então. Mas deixa eu adivinhar. Ele ainda não te pagou. Para de chorar, Vi, que eu te trago os edinhos depois com juros. Você sabe que eu pago. Hum. Última vez. Ouviu? Na cadeira, por favor. Senta aí, relaxa. Óptica Kiroshi a melhor que eu tenho e deve servir na atual circunstância. Lugar. Hiroshi? Caralho, Vicky, é essa parada que manda no mercado. Hum, então por esse é que vai ser bastante útil. Eu prometi que ia te pagar, mas isso acho que é demais até pra mim. A gente vai dar um jeito. Agora você tem que se preocupar em voltar com vida, com os edinhos na mão. Analisa e escolhe quanto eu escanei. Vê o que que tá rolando dentro. Nossa. Tem 467, sei lá o que. Eu conta dinheiro pra nada, mano. de sair. Um scanner razoável mostra os dados na córnea. A cereja do bolo é o disruptor de lente externa integrado. Em termos leigos, qualquer câmera de vigilância vai capturar seu rosto com um borrão. Só lembra de uma coisa, o seu corpo ainda vai aparecer. Hum, acho que vai dar pro gasto. Também se comunica com tecnologia Kiroshi. Ah, maravilha, meu garoto. Pode mandar ver. Aí sim. Vamos lá. Coloca o seu braço de Elite aqui. Isso aí. Obrigado. Agora, uma anestesia para eu fazer em cima. Tá sentindo alguma coisa? Passo a passo? É sério, doutor? Você tá parecendo dentista, hein? Fala pelos cotovelos Oh, deixa de ser rancinha. Lembra que eu tô velho e tenho uma mão orgânica trem foi que escapa Um minutinho no escuro Caraca, né, E aí, Lucas? Boa lenda. Certo, vamos testar. Ver essa magia em ação. Vou te conectar. por sentir um desconfortozinho. Visão embaçada, abaixo contraste, falhas. E aí, como é que tá? Ficou legal pra você? Que fantástico, Vic. <risos> Lindo. O Or... escaneamento é de pessoas com sua cibernética ótica pode fornecer muitas informações úteis. Como a força do inimigo, quem está no grupo, o tipo da arma do inimigo. Como uma trilha rede habilidosa. Boa. O escane. Segure para usar. Pode levar um tempo para se ajustar, mas, na real, a primeira vez nunca é perfeita. Com quase tudo, né? O scanner deve sincronizar com os seus pensamentos em algum momento e ler as intenções. Fala, Wesley. Obrigado, cara. Valeu. Eu também injetei um scanner de arquivos da polícia de Night City se tu esbarrar em alguma rua sério, tu vai saber dos podres que ele já fez. Agora se subir o de dados de indivíduos. <risos> <risos> <risos> deve funcionar, que é uma maravilha. Saca a arma. Deve dar para ver a contagem de munição em uma mira nuvem. Ó, oh, que da hora, cara. Victor. Nada mal. Nem sei o que dizer. Siga a dosagem direitinho, hein? Duas fungadas agora e duas daqui a uma hora. Valeu de novo, Vic. Você é o cara. Te devo essa. Pode ir, garoto. Mostra pra eles quem manda no pedaço. E quando você entrar pro time de elite, você se não esquece das suas origens. Não abaixa. Quem tá ganhando? Hernandes? Pô, se fosse antigamente aquele aleijado de uma luna e já teria beijado a luna. Agora todo lutador tem o crânio revestido. Cara, que é muito louco, hein? Muito louco. Hein? Santos, fala Santos. Muito louco, cara Pena que o gráfico tá cagadaço Né, meu, pau Muita muita distorção De, de textura Nego aparece Some, isso porque houve correção, né Mas, mano O jogo parece ser muito Louco, cara Uma pena, viu Que isso dá uma aqui, né? Bom, turma, chegamos a mais uma final de mais uma live aqui no canal. É, galerinha que acabou chegando um pouquinho tarde. Amanhã teremos mais, tá? Agradeço a presença de todos vocês. Já demo aí, já deu... Praticamente uma hora e meia de live. Essa introdução de Cyberpunk 2077. Mostrei um pouco do conteúdo da caixa. tá? Depois, para quem quiser assistir o início dessa live aqui. Para vocês darem uma olhada o que veio no conteúdo. Muito legal o conteúdo, cara. Tá de parabéns. É, e amanhã teremos mais aqui no, próximo, aqui no canal. Ok? Turma, muito obrigado. Valeu a presença de todos vocês. Os novos seguidores. A nova galerinha que apareceu por aqui. Valeu, ajuda todo mundo. Tamo junto. Até logo, notificaram amanhã, tamo junto aí. Obrigado, Ice. Bom descanso pra você, forte abraço, tá bom? Valeu, gente. Até amanhã. Aqui novamente. Valeu e fui. Valeu, galera. Obrigado, valeu.